Pessoal, eu assisti um filme que é o Sobibor de 2018, tem um outro que é de 87, se eu não me engano. É, assim, um filme bem interessante, porque fala ali daquele campo de concentração do Sobibor e o que, que aconteceu lá, que, que era bem, assim, terrível, né, e como que foi quando os soviéticos foram libertar o campo, e eles começam a fazer uma revolta, então assim, é, é um filme bem legal, ele é um filme russo, achei bem interessante, nunca tinha visto nenhum filme russo, assim, uh, nesse estilo falando de um campo de concentração, e bem interessante está tá disponível aí na Amazon Prime.